Oi aí gente linda, tudo bem por aí? Esse daqui é o terceiro da nossa série Moicanos Tem mais outros dois penteados nesse estilo moicano Aqui ficou só um meio moicano, né? Mas também um penteado super bacana, bem descolado Não se esqueça do meu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal E ativar o sininho para receber todo sábado uma novidade Gostou? Então não sai daí não, que eu volto já já Vamos lá, repartição desse cabelo. Você vai pegar aqui, ó, na ponta da sobrancelha, entrar aqui. E vai descer uma meia lua, ó, até meia orelha aqui. Separa o cabelo de lá pra não te atrapalhar e vamos trabalhar só com essas mechas aqui. A primeira mecha eu peguei e vou trazer aqui pra cima tô, tô, é, com torcidinhos, ó. Vou girando assim. Vou ver se eu não fico com a mão na frente, né? Ó, girou, girou, girou, girou. Fui girando. Agora eu, eu prendo com o um elástico de silicone bem em cima, bem rente e bem apertado. Vamos pegar mais uma mecha, fazer a mesma coisa, vir torcendo, torcendo, de baixo para cima e prender com um elástico de silicone rente, justo, apertadinho e lá em cima. Vamos lá então, mais uma faixa. Like a bird on a tree. Penteio aqui pra cima Se você quiser passar um gel, uma cera Você pode passar pra definir melhor Se você quiser fazer trancinhas disso daqui Você também pode fazer Eu vou continuar nos torcidinhos see bom gente aqui eu vou pegar mais uma vez uma parte e vou seguir assim até terminar toda essa área que eu separei na meia lua We can sit Agora eu vou ajeitar cada uma dessas mechas soltas Para elas ficarem bem altas assim Você pode desfiar com pente fininho Com pente garfinho Para elas ficarem mais arcadas Enquanto isso eu quero mandar um beijo para Anne De Peruíbe em São Paulo muito obrigada, Ani por você participar. E quero deixar aqui a foto, aliás, um vídeo do Vinícius Nogueira de Porto Feliz, em São Paulo, da trança dele. Também estou deixando aqui embaixo o Instagram do Vinícius, da Hair Salon. Muito obrigada pela participação, Vinícius. E aqui está o terceiro penteado moicano desta série para vocês. Muito obrigada, gente, pela participação. Não se esqueça do meu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e configurar para receber todo sábado uma novidade. Um super beijo e até a próxima!